Rita, Rita, estou tá ouvindo. Tô Rita? aqui, estou aqui, estou ouvindo, estou ouvindo. Rita, uh, quando você uh, era pequena brincava com meias ou com gorros? Sim, sim. De colocar, sabe como às vezes pega essa meia e coloca se no rosto, não é? Uh, especialmente a meia de senhora. Eu punha nas Eu mãos, sim. Eu no, no rosto não gosto muito, porque ficam falsa, falta de arso. se Mas nas é. mãos, sim. Eu não Mas gosto de enfiar nada gostava na gostava de colocar e depois tirar e colocar e sim. não gostava de tirassem de você? Sim, não, não. Recusava-se a entregar de volta? Exatamente, sim, sim, sim, era meu. <risos> era meu, era. O que é que você falou? que estes dias, você quer contar o seu caso, aquilo que pediu Sim. ajuda? Então Sim, pode. eu pedi ajuda porque eu estou com uma titi enorme e uhum. não me passa, e está-me aqui a usurpar os neurónios e pronto, e não estou conseguindo lidar muito bem com isto porque depois causa-me pânico, e uh, enquanto que eu estava... Em... Pronto, agora mesmo, de repente cheguei a um ponto de pânico e com uma série de dores. Fiquei mesmo em pânico, anda cá colo então. Eu vou do outro lado Ai ai ai. À pode falar que eu vou salvar só... a situação? É, duas semanas só que, e tenho feito, duas semanas, tenho feito exercícios todos os dias, só que eu pedi ajuda porque porque eu percebi que os exercícios não estavam a funcionar porque eu estou bloqueado, ou seja, não, não é que os exercícios não funcionem, sou eu que não estou a conseguir desbloquear, sou eu que não estou a conseguir, sou eu que estou a enrolar-me, estou a maltratar-me, ponto. Mas afinal, você não queria respirar. Eu é que não queria quê? Você afinal queria respirar ou não? Eu queria respirar. Então porquê bloquear? Bloquear é bloquear, bloco o ar. Exatamente, bloquear é bloco o ar. Mas eu quero respirar, eu quero muito respirar. Eu você, quero respirar e quero ouvir-me, quero ouvir. Você desde quando tem os problemas nos ouvidos? Robin, na realidade eu nunca senti problemas nos ouvidos, a não ser coceiras, zumbidos ou coisas desse género que eram controláveis e contornáveis, e eram, eu achava que eram obsessões pela minha, da minha cabeça, estilo que eu estava a delirar com essas dores. Mas quando o Robin, das últimas vezes, me andava a falar dessas, dessas dores, <risos> de repente, um momento para o outro, ele explodiu. <risos> e então houve uma noite que, que, ele, que ele deu estilo estilo PUM! pum sim grande estrondo e eu quis naquele momento só me morrer né é como habitual em mim estilo a minha cena é dói quero morrer <risos> e, e e depois um, e depois é que vi primeiro fiz de conta que tinha um que não tinha um problema e só depois é que percebi que afinal tinha um problema mesmo. <risos> Mas primeiro ainda fiz de conta que não tinha problema, não está, não está, não está. portanto. Acho que a. A Shira. A, a, a Xira ouviu você falar que não estava bem dos ouvidos, está testando. para ver se você ouve. <risos> ouviu? Alô? Ouvi, ouvi, ouvi muito bem até. Muito bem. <risos> Os testes de. É, é por isso que chama o teste de audição. Oh, audição! Ok, vai. Então, fala. Pronto, então foi assim, há duas semanas para cá que o ouvido tem doído. Incessantemente, mas primeiro eu percebi que seria que de tudo o que o Robin manda a falar e eu não limpar, de repente percebi que é o momento, só que eu, tente, eu fiz de tudo para estar a tratar sozinha, só que só que não consegui. E começou a gravar, estilo começou a gravar e, entretanto, fui à medicina para ver se conseguia estilo, com antibiótico antibiótico resolver. É é, só um instante. Oh, Sheila, vai, vai dar um passeio lá fora, para ver se alguém quer algo, vai lá. Vai, ah, Shira. Pera, só um instante, por favor. Sim, sim. Pronto. Ah, Rita, vamos continuar aqui. Ah, Isabel, vê mais qualquer coisa aqui escrita, por favor. Pode ler aquilo que faltou. Agora, desde a última vez que leu. Sim, sim, Robin. E depois continuamos. O um Benda demora aí. Fala, por favor. Está uh, aqui. Uh, eu escrevi um enorme beijinho e abraço, querida Rita. A Fafa escreveu muitos beijinhos, querida Rita. E agradeço, querida Isabel, pelas tuas leituras maravilhosas. E a Rita mandou um abraço, Fafa. E eu também um grande beijinho, Fafa. Então, está tudo. Ok. Ok. Então, vamos aqui uh, continuar. Está ouvindo, uh, Rita? Só estou, estou, só tinha ali. Yeah. Ok. Olha, é assim. Uh, portanto, você tentou, uh, estava dizendo, você tentou dentro da Medicina, qualquer coisa assim, não foi isso? Sim, exatamente. Então, repete a partir daí, por favor, ou um pouco antes. Que... Basicamente, eu, depois entretanto, fui, como já não estava a conseguir resolver sozinha. Já estava assim há uma semana e tal e estava a piorar muito. Eu fui, fui à medicina e um, para me darem antibiótico, tomei antibiótico, porque a determinada altura eu era assim, não, eu preciso de ter mais tempo para resolver isto porque eu estou em cima do problema, mas eu não estou a ver nada, ou melhor, eu não estou a ouvir nada. É, porque, é porque ouvir, tem gente que quer é ouvir e tem gente que eu com os olhos quer vir. Exatamente. <risos> Com os ouvidos a ouvir. Fala, <risos> e, e então? É que, pronto, fui. tomei antibiótico e o não me fez efeito nenhum. Muito pelo contrário, acho que ele só estava a piorar. <risos> só estava a piorar. E uh, no dia que eu liguei foi precisamente no, no, na altura liguei, que eu liguei à Hannah para pedir ajuda. Foi num momento em que eu estava mesmo já a entrar em pânico, porque com as dores eu não consigo nem pensar, nem refletir, e a única coisa que eu nem consigo fazer é entrar em pânico e num loop, num loop que normalmente, dos género, desde que conheço a Reina é eu consigo de alguma forma lidar. Mas antes era estilo só me pudesse morrer, quando entro em pânico e num loop destes de desespero. E, e, pronto, e é isso. E entretanto o meu ouvido ainda dói e... é uma porcaria. Olha, mas afinal você ouve porcos rirem? Ah, ah é uma porcaria ah, sim de saúde, eu... Porque eu disse que ele tinha uma porca que ria? É isso, é mesmo isso. Eu ando o um esporco já não é mal. Maravilha. Olha, então é assim. Eu perguntei, eu disse para você que você é criança que se não brincava com meias e tal, não é? Sim. E só não gostava de descobrir a cabeça, você disse? Mas Exatamente. gostava que tirassem de você, sobretudo. A, a, as luvas ou o que fosse, sobretudo quando eram possivelmente transparentes, você tinha predileção por essas meias uh, que são uh, tipo tipo que eles chamam, não é? Sim, sim, sim, sim, sim, aliás eu gostava de testar, de testar, não, de testar uh, o, o, o tamanho das meias, a elasticidade das meias. Uh, o que cabia dentro das meias uh, fazer mochilas de meias e por aí fora mesmo uh, laçarotes com meias perdia meias também que é uma treta é. e quando perdia <risos> ficava muito perdida mesmo muito ainda hoje curioso. eu uh, ainda hoje eu junto as meias perdidas numa caixa e não sou capaz de me desfazer delas por acaso, sempre que vou encontrar o par, e depois junto, junto, junto, junto, até que um dia, já não vai dar, Rita, já não vai dar, elas estão mesmo perdidas, não vai dar. E no outro dia, por acaso, uma amiga minha pediu-me uma meia de bebê, de que, da Yama, que sobrasse, daquelas que não ficam sem par, precisamente, para fazer uh, uma prendinha para um amigo nosso que, que ia ter uma filha, e a mim custou-me imenso. Dás uma meia de bebê perdida. <risos> Eu sou uma mãe largas e dou tudo o que for necessário, mas a meia custou-me para caracas. Pronto, está para mais resolvido o problema de ouvidos. É um tambor. Está resolvido o seu problema de ouvidos. As meias, mas é eu vou chegar lá. Mas eu vou chegar lá. Pronto. E pelo menos já deixou de doer qualquer coisa. Quero mais ajudinha, é? Quero, Robin, quero eu muito. Não vamos estar inteiras. Ai, que bom. Pega um saco de plástico transparente, uh, hum. sabe, de preferência aqueles assim que vem com, com qualquer produto, pequenininho, é, não tem que ser tão grande, ou pode ser também, uh, sabe, assim, bem transparente mesmo, clarinho, uh, uh, uh, uh, que pode ser, inclusive, daqueles usados para guardar papel, como é que se chamam, micas, uh, não, não tão duro, mas simples, é, suave, plástico, pode ser até pequeno, uh, daqueles Sim. que se guardam. Tem um, um saquinho aqui de, de copos transparentes. É bem limpinho. Bem limpinho. Bem limpo? Ah, bem traz limpo. uma agulha ou, ou um alfinete. O, o alfinete seria daqueles ah, de cabeça, mas não de segurança. Que é, mas... O alfinete de segurança é aquele que se prende. Uh, exatamente, não desses. Uh, pode ser um alfinete comum, tipo agulha, como a cabecinha. Está aqui quase lá chegar está aqui estou chegar. coloca isso na sua frente está aqui, está aqui. agora está aqui. coloca o alfinete numa das <coughs> pontas uh, uh, uh, o saco tem uma abertura certo hum. numa das partes <coughs> da abertura você toca suavemente com o alfinete assim e vai puxando o saco Hum. Ok. Só um bocadinho Quero que eu estou aqui a tentar um... tirar uma agulha do sítio. Só um bocadinho, só um bocadinho. Hum. Hum. Você vai tocar com a ponta da agulha como se estivesse espetando. Uh -huh. né? E para puxar o saquinho. Ok, para puxar o saco para onde? É. Estar com a ponta da agulha? Ah, uma das pontas, por ser, pode ser por dentro, a ponta de baixo, por exemplo, se preferir. Uhum. E vai puxando o saco pra, em sua direção. Que o saco está na frente, numa mesa ou qualquer coisa, não é isso? Uhum. Então, assim. ah, o que é que você está fazer isso? Duas coisas diferentes algum prazer mesmo e determinação mas por outro lado a mim custa imenso furar qualquer coisa porque já não vai ficar é... mas ah isto é fixe porque tem aquilo a agulha do outro lado eu vejo a agulha é... pronto, fala é divertido ok, é... agora experimenta fazer sem furar, só tocando de leve Uhum. Ou pega o outro saco, se quiser. Ah, isto é elástico. Sem furar é quase difícil. Agora apetece furar. Ok. Ai. Isto é giro. Suavemente puxa. Conseguiu? Isto é muito divertido, Robin, por acaso. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Um... Você tem uma boneca das suas meninas, pequena? Que seja... Bonecas há muitas, diga, diga quais bonecas, que bonecas? Uma, uma pequena Uma pequenina um Tenho aqui Já aqui okay. está uma Agora há um saco do tamanho ou maior do que o tamanho da boneca, mas não muito maior Isso. Um, um, um saco em que é Uh, uh, que pudesse entrar em que uma boneca pudesse entrar o que está aqui está entrar... aqui já o encontrei está aqui <coughs> um saco já está agora você vai fazer assim deita o saco na cabeça perto da cabeça da boneca os pés virados para si e a cabeça uh, portanto ao contrário pois isso é que já não tem piada nenhuma eu imagino que o Robin me fosse pedir isso este é horrível, a rapariga vai sufocar, não se faz. você vai pegar e trazer, uh, uh, você vai pegar a abertura do saco, colocar com a agulha, suavemente puxando por baixo e com a mão esquerda, se você estiver segurando a mão direita a agulha, ou ao contrário, se estiver com a agulha na mão esquerda, com outra mão, portanto, você vai segurar a boneca e ligeiramente levantar a cabeça e aí fazer com que o saco passe por baixo, a parte, uma parte e a outra por cima, ao ponto da boneca entrar dentro do saco. E assim vai ficar puxando, aos poucos mexendo, levantando uma partezinha, outra partezinha, até cobrir a boneca por completo. Do saco com a agulha. Pode-me só explicar outra vez porque eu perdi-me ali no meio. Você há pouco pegou o saco uhum. e com a agulha você um, puxou o saco Sim. para si. Desta vez vai fazer o mesmo, só que ao puxar este saco, vai no caminho do saco vai estar a boneca. Sim, exatamente. E a cabeça você vai levantar ligeiramente. E fazer a entrada no saco. Ok. E, e assim progressivamente até trazer, não importa, milímetro a milímetro, despacito a despacito, despacito, até cobrir todo o saquinho. Oh, ok. Já estou a perceber. Entretanto, eu vou pegar um copo de água e já volto. Sim, a sim. Um litro. Sim, que isto vai demorar um bocadinho. Ok. Ok, tá! Conseguiu? Consegui, já está. O que é que senta agora? O que é que sentiu e o que é que senta? Eu, durante o processo senti-me muito aliviada porque parecia que eu estava a dar-lhe ar para ela respirar a cada processo. Portanto, e senti-me feliz. Parecia que ela conseguia toda a toda hora respirar. Agora, ela está lá dentro. <risos> Eu não sei se ela consegue respirar. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Olha, você até... Tem... Alguma vez já descascou batatas? Já, há muitas. E o que é que você sente quando descasca batatas? O, quê? o quê? Quando, é, é, que é que eu penso? O que é que sente quando descasca batatas? Eu não gosto de descascar batatas porque elas são, têm muita terra, sujam umas mãos e eu sinto bastante nojo nisso. <risos> para começar. Okay. Segundo, cada vez que eu começo a descascar as batatas eu tenho uma tendência enorme para me cortar. Portanto, também não gosto muito. Mas depois. Uh, delas descascadas eu sinto-me feliz porque elas estão limpinhas e descascadinhas e isso é uma coisa boa Ok Então você uh, tem tendência a cortar a batata ou assim? <risos> As duas, ao mesmo tempo Quer dizer que é batata cortar-se a si mesmo? É <risos> Ok E outras frutas? Por exemplo, maçã, pera ah, Por exemplo, banana eu gosto muito de descascar é delicioso descascar a banana, mesmo, porque primeiro ouço aquele estalar e depois a casca sai e parece logo que existe ar e que se desvenda, tudo para mim é ar, é uma coisa incrível na vida, ou falta de outro. Então, você podia ir para a primeira-ministra, transformava Portugal numa república de banana a república de banana ok, então com eu relação estava depois aos... muito bananado. e Exatamente. à saída do parlamento e se viesse uma manifestação colocava cascas de banana todos os manifestantes escorregavam uhum. com relação às laranjas e, e, mas é que é mesmo, escorregavam correr muito, tínhamos é que pôr um colchão por baixo que era para não magoar a coluna okay. as laranjas as laranjas eu gosto de descascar pedacinho a pedacinho, porque eu gosto, é divertido para mim descascar pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos e pronto, e lá está. E gosto de ver o fruto a seguir, descascado e sem, sem cascas e a poder respirar, não é? Um, no outro dia as minhas filhas fizeram uma cabana no quarto, uh, por cima da cama e queriam dormir debaixo da tenda e eu quase que sufoquei, enquanto não desmanchei a tenda não estava feliz portanto lá está o ar não é? é isso mas quando eu era mais nova dormia com a cabeça debaixo dos cobertores e agora é estilo impossível eu não consigo ver ninguém a dormir com a cabeça debaixo dos cobertores pelos pés. devia respirar pelos pés é, pode <risos> é, ok é isso Ok. E quando come maçã ou pera? Não descasco. Exatamente. Pronto, já está resolvido o seu problema. Olha, quando você coloca uma coisa que está coberta de água e Sim. no congelador, e vem aquela pequena camada de gelo como se fosse uma cobertazinha à volta. Eu que é que furo. Oi? Eu furo. Fura. Por quê? Para a água conseguir respirar. Hum. Ai, não sei. Se eu for a camada, eu não estou lá. <risos> Se tiver a congelar, eu. Não sou uma pessoa muito fixe para congelar gelo, não. Ok. Acontece o seguinte. Olha. Eu sou um caso perdido, não é, Robin? Olha, uh, no dia que eu encontrar um caso perdido, estarei eu perdido. Ai, ai. Olha, é, perdidos, encontro muitos casos. Mas perdidos para a pessoa, não para mim. Olha, eu vou dizer. <risos> ah, <coughs> Deixa-me ver como mais eu posso dizer. Bem, vamos direto ao assunto. Uma viagem extraterrestre, como esta terrestre. Houve uma situação em que uma espécie, uma película ah é outra coisa as películas ah, à volta de qualquer coisa chama muito a sua atenção ah sim têm que estar bem que estar muito bem seladas isso tem que estar Vai. selado Vai. inclusive desde uma aquelas películas fininhas como, é, Robert, como... É, as... é, tudo selado como, tudo como como as que cobrem a cebola a casca da cebola ou películas que cobrem uh, instrumentos eletrónicos, como Tudo. o telefone e tal, ou outros Tudo. delicados para não riscarem? Robin, então é assim, deixe-me só dizer-lhe, a ver se... É assim, eu tenho duas tendências. Uma é a furar as películas todas e depois fico frustrada. E a outra é a selá las por completo, porque assim é que elas estão bem. E assim eu sinto-me feliz. Pronto. Pronto, já sim. resolveu o seu problema. O que aconteceu? Numa viagem uh, com extraterrestre, <risos> houve uma situação de um acidente em que uma película aderente ao corpo, uh, digamos, do, do extraterrestre, desse de, de, de ser extraterrestre, uh, ficou a... Uh, uh, Rompeu rasgou, é, danificou isso. exatamente, danificado. eu estou a sentir, eu estou a sentir Estelo, estou a sentir isso e essa é a parte da energia que falta em você para completar essa situação e por isso você busca guardar as meias por isso é que gosta delas transparentes, por isso eu fiz uma série de subterfúgios aqui para fazer chegar a você mas só quando o Robin me disse a extraterrestre é que eu percebi a película, e só por aí é que eu percebi a raiva de muitas vezes querer não furar tudo. O exótico do mundo não tem especialista em medicina, em espiritualidade, o que fala com os mortos ou vivos, ou com os extraterrestres e tanta coisa imaginária que por aí pregam que possa resolver a sua situação. Só tem uma pessoa que pode resolver: você. E eu, simplesmente, sou o seu espelho, mais nada. Como e depois. faz todo sentido por isso é que eu tenho tanta raiva e explodo com tudo que seja transparente <risos> eu explodi as bolinhas das dos como computadores depois... Olha, vamos colocar em termos terrestres imagina como se tirasse a pele de uma pessoa, como ficaria? vamos por colocar ser... em termos terrestres imagina que uh, apagasse a aura de uma pessoa, como ficaria? Retiro tudo. Pois, retirou tudo. Depois retirou tudo e depois dói. Dois, também que você tem a tendência, talvez, é quando tem grãos ou qualquer coisa, espalhar e depois querer juntar tudo. Brincar Sim. assim. Especialmente se forem é, é, peças de metal, por exemplo, bolinhas de metal ou qualquer coisa, deve estar sempre mexendo. Mercúrio. Pronto. Mercúrio. Eu brincava com os tomómetros só quando eu descobri mas, que eles de fazem. Facto... Repara bem. Mas para bem, muita gente brinca com o mercúrio porque acha engraçado aquilo. Não, eu era para juntar, é, era mesmo para é, juntar aquilo. Mas no aquilo. seu caso, no seu caso, não é só por ser engraçado e fazer experiência, é porque é vital para a sua existência. Mesmo? Estou a perceber. Como é que sente agora? <risos> O ouvido deixou de doer só para começar e por outro lado só me apetece chorar porque do género estou feliz porque eu percebo a raiva que tenho. Estilo é uma, uma raiva inerente que eu nunca consegui entender. E a que parte, às vezes me apetece explodir isso. com tudo. Um par de segundos e está resolvido o resto para é verdade. Filhos. E você carrega isso há milhares de anos. Milhares de anos terrestres. Do género, quando eu estou com raiva de alguma coisa, e é ridículo, porque dos género, são coisas minúsculas, como isso, tu estás a perceber? Por isso é que eu percebi quando o Robin me disse extraterrestre, eu entendi logo porque, eu não estava a entender porque, porque é que eu senti estes, estes duplos sentidos de não quero furar, quero furar, quero tirar, não quero tirar, quero explodir com tudo. É ridículo. <risos> é mesmo ridículo quando o Robin disse extraterrestre, eu percebi logo. Ai, que cena que estupidez! Ai, que linda! Será que é para dizer almas <risos> do outro mundo? Eu percebi logo mesmo, estilo, percebi logo, porque, porque eu sinto-me contaminada, estilo, eu percebi, eu senti-me contaminada, é quase como quando tinha feridas quando era pequenina. Eu, não, eu, não, eu tratava delas, eu queria tapá-las logo, porque eu, porque eu sentia que contaminada ia ficar logo com muitos vírus e eu ia ficar doente, eu ia ficar toda doente, depois ia ficar com febre, depois ia ficar com febre, depois ficava num loop e em pânico, por uma ferida no joelho. Como uma coisinha tão pequena explica toda uma vida e, e seja lá quantas vidas e encarnações, seja Mesmo. como humana ou não humana. Completamente, Robin, completamente, Estilo. Isto faz todo sentido para mim. Agora vou dar-lhe mais uma dica. Dica. Às vezes aparece uma película na superfície dos seus olhos. Na superfície dos olhos? Uma película daquelas é. que não me deixam abrir os olhos? Mais ou menos. Não estou falando daquilo que se chama remela. Mas não é bem remela. É ela, ela como quando fosse uma película transparente que depois você esprega na, na pestana, na pestana, na, na, uh, na pestana, uh, uh, nos olhos, não é? E aí você consegue, nas pálpebras, digo, e aí, aí consegue como que remover. E você deve ficar sempre muito atento ao olhar quando vê documentários ou fotos ou filmes em que animais mexem muito os olhos, como o camaleão e tal. Tem outras propriedades, mas também há animais que mexem os olhos, uh, uh, que mexem as pálpebras como se estivessem e aves, que mexem, parece que está aquilo mexendo. Sim. Tudo. Os Completamente, olhos, só que os, os olhos, olhos eu. Sim. Eu só, eu só sinto isso. Atenção. Sim, mas eu só sinto isso normalmente quando acordo, que é quando eu estou mais. Liberta de tudo, e, e então os primeiros minutos antes de acordar mesmo, eu não gosto de manter, eu gosto de manter a minha inconsciência para sentir esse tipo de coisas, e, e às vezes essa película eu gosto de desfrutar dela, estilo meia transparente, e eu, eu faço assim alguns tempos, só assim, para, para ver a película e, e depois retirá-la devagarinho. Agora, por outro lado, às vezes os dentes. Incomodam você como se houvesse lá alguma película ou qualquer coisa E você rápido quer lavar os dentes Ontem à noite, é horrível Não é ontem São os fragmentos daquilo que, uh, digamos que como se aquele saco tivesse arrebentado E fragmentos ficassem espalhados em lugares onde não tinham que estar ah. Então constantemente você se engasga muito são os fragmentos mas esses fragmentos não existem neste corpo mas no outro corpo que você está simultaneamente digamos ligada e uh, isso é para começar milhares de anos atrás mas o do uh, outro -me a Isabel, a medicina chega-se lá Isabel <risos> Isabel? Isabel Loureiro. Está aí, Isabel? Porra, não estava a conseguir abrir aqui o microfone, porque tenho os é, dedos. É que a é, medicina não, <risos> não chegava ao microfone. A medicina não chegava ao microfone. Eu estava aqui, aqui a ouvir isto tudo e pronto. é. Não, eu não preciso dizer mais nada, isto para mim já é tão indivíduo. Esta, esta além medicina, <risos> esta ultramedicina, este, este, este, este, este infinito do ser e, e essa tomada de consciência de, de, de quem cada um é e, e, e aquilo porque está a passar ter esta tradução ou esta, esta revelação. É ser devido a algo que o Robin, que nós não nos lembramos, mas que o Robin nos revela desta forma tão espetacular e tão harmonizadora. Um, já estou tão a a isto... O que eu me lembrei, desculpa me Robin, eu costumava cobrir o meu corpo todo com aquela película transparente de que se Obrigado. cobrem os alimentos, Robin, quando era criança. Não, aí está! Está... Oh, Isso é ah. fabuloso, Robin. Estou Maravilha. O que eu lembrei agora, querida? É, é, é, eu estava para publicar muitos anos atrás, Isabel, lembra? Vamos publicar qualquer dia. Mais além da ficção, a realidade. E é engraçado que quando o Robin estava falando... É, eu estava a falar isto à Rita, eu, eu estava-me a lembrar dela fazer isto, estava a associar a ela fazer isto à película aderente, e ela agora lembrou-se isto. Eu faço mesmo, e quando era criança tapava o corpo todo, mas, mas, mas fora isso, na casa da Isabel Oreiro, faço, o tem lá a película aderente e eu agarro a película aderente sempre. Então... É... eu falta lá mas já, Olha já... para a semana vou te embrulhar Toda <risos> é isso. Faz todo sentido meu Deus. Todo sentido É incrível É tão incrível mesmo Ai, eu... Obrigada Robin eu Nem, nem imagina como eu estou Que maravilha Comentem, todos, cada um, o que quiserem sobre o que se passou agora e também o que desejarem para a Rita, as duas coisas. Vamos lá. Eu aproveito já a continuar. Uh, o que desejo para a Rita é o melhor do mundo, é que ela consiga, já, já conseguiu harmonizar tudo isso. E... e uh, e vou reforçar, para a semana, embrulho a toda. Muito grande, Rita. Olha, oh Robin, Obrigado. isso é inscritível. É, umas atrás de outras é isto mesmo. Eu, uh, agradeço toda esta consciência que nos, que nos dá do, do, do, que, do que somos. Daquilo por que estamos a passar, o, o que é que interfere, ou, ou o que é que está, aquilo com que estamos a sintonizar, e, e como diz, ensina ultra, ultra, ultra além, e porque não, não há explicação, não há especialidade nenhuma que consiga explicar tudo isto, e portanto. Mãe haja, Robin, uh, extasiada por existir na minha vida, na nossa vida. Um beijinho muito, muito, muito grande para si, para todos. Um beijinho, Rita, por mais esta oportunidade de vermos uma, uma revelação tão maravilhosa e ver a tua transformação desde que começaste a falar até que estás agora, até que estás a embrulhar-te na, na película <risos> E Olha... Só posso agradecer a todos. Beijinho Imagina. muito grande. Imagina, Isabel, alguém tirando a película. Não, não, não, não essa é minha, diz a Rita. Não, não tira, não. Eu já vou jogar para o lixo. Pois é, então. Eu até as Barbies embrulhava em película, portanto, Vista. Era mesmo. Vinham todas contigo, vieram todas e não as Boa, parabéns e estasiada por tudo. Avante, gente, vamos lá. É Robin daqui a Rita outra vez. <risos> Ultimamente, de facto, o meu corpo anda a explodir todo. <risos> e o Robin ainda sempre a ajudar-me. <risos> E ele lembrou-se de explodir ao mesmo tempo, ultimamente, foi uma coisa atrás da outra. E eu só tenho a agradecer-lhe porque eu não sabia lidar com, com, com estas coisas todas, não mesmo. Eu, eu, eu fiz N exercícios, Robin, eu fiz N antes de pedir ajuda e, e não cheguei lá sozinha mesmo, mas... E se não fosse o Robin, eu não tinha como. Na medicina, não tinha não tinha mesmo como. Vocês viram, eu tomei antibiótico. <risos> antibiótico não funcionou, gente. É mesmo estilo. Como é que o um antibiótico não funciona? Nem é probiótico. E quando bastou começar o Robin a falar-me agora de manhã, que o meu ouvido parou na hora de doer e, e, e sinto o estilo a cicatrizar, uh, não vos sei explicar como é que é isto de cicatrizar, mas, mas é assim que eu o sinto e, e eu só tenho a agradecer Robin, obrigada mesmo, obrigada por todos estes presentes maravilhosos e, um, e é isso, paraíso isso realmente é viver sem dores. <risos> Ah, você merece um puxão de orelhas. <risos> é. Aí, ah, ah, por acaso há aqui outra coisa que eu não lhe, que eu não lhe disse. Mas a minha pele, porque não lhe disse porque eu não na altura não veio agora, mas foi ainda há pouquinho há uns minutos. A minha pele estava toda estilo a descamar, como se houvesse película sem descamar, ou seja, o que saía era uma espécie de pele transparentezinha, e depois parecia que estava sempre a crescer mais, sempre a crescer mais, e por mais que eu tirasse, mais nascia, mais nascia. E um, eu não estava a perceber isso também, e pronto, agora tu percebes si Pronto, <risos> é isso. parabéns.